Olá, olá, pessoal, boa noite. Pessoal que está chegando, como está chegando, de onde vem? Já vai aí colocando no chat para a gente saber quem são vocês e a gente saber como é que vocês estão chegando nesse tempo, nessa noite. A gente vai dar um tempinho, o pessoal está chegando e interagindo aqui para começar oficialmente, desde já agradecendo a Fernanda por estar aqui com a gente tá participando e facilitando, vai ser um webinar muito massa. Boa noite, Eliane Boa noite, boa noite, galera. E aí, para o então, pessoal que vai ver isso depois pelo YouTube, a gente vai disponibilizar em alguns dias essa gravação. É, nós somos da Escola de Dados. Meu nome é Anicello, eu sou apoio pedagógico na Escola de Dados. E a Escola de Dados, para quem não conhece, é parte de uma rede global comprometida com o avanço do uso de dados para resolver problemas reais em prol da sociedade, mais de uma sociedade mais consciente, sustentável e justa. E a Escola de Dados faz parte da OKBR. Quem não conhece a OKBR é a Open Knowledge Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos que promove o conhecimento livre com enfoque em dados abertos. É, fica aí a dica para vocês estarem conhecendo a escolaridade dos nossos cursos e conhecendo o Alcar mais de pertinho, que tá fazendo, tem feito um trabalho é no é. aqui no país. É, esse webinar é uma atividade voltada aos integrantes do nosso programa de membresia, quem não conhece o nosso programa de membresia, já passa lá na Escola de Dados agora, dá uma olhadinha, ou então depois. É, e vai ser disponibilizado como uma forma curricular para o pessoal que está no curso de jornalismo de dados ambientais. É um curso recente, a gente está na segunda semana. E aí já fica aí mais um complemento para tudo que a galera vem estudando e o que vai estudar ainda nas próximas semanas. Ele foi criado pela Escola de Dados em parceria com o EF Journalist Network. É, e como eu falei, a gravação vai ser disponibilizada para quem não conseguir acompanhar agora em tempo real, depois você que está em algum momento dessa era, for assistir ou encontrou a gente do nada, é, essa gravação aconteceu em um dia e você vai poder estar tá assistindo na íntegra. É, alguns avisos antes de começar. Qualquer pergunta do pessoal que está aqui entrando e participando, Faça pelo QA, que a gente vai estar respondendo em, em tempos em tempos durante a apresentação da Fernanda. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer pontuação, fale pelo chat que a gente vai estar lendo aqui. A gente tem Adriano Belisário que é coordenador da Escola de Dados, e a gente também tem a Isis, que é da parte de comunicação, que vai estar ajudando e interagindo com vocês no chat. E a gente também vai estar lendo, dependendo do que for, você for complementando a partir do que a Fernanda for falando. É, mais uma vez, boa noite, Fernanda. Obrigada por estar aqui. E eu vou fazer a apresentação mais ela, é melhor do que ninguém pode se apresentar, e falar e fazer mais contribuições. É a Fernanda Escovino, é cientista de dados na Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro e cofundadora da Base de Dados. Quem não conhece a Base de Dados está perdendo muita coisa, porque a Base de Dados é sensacional, tem um monte de coisa legal lá para você estar tá brincando com os dados. É, ela é formada em matemática aplicada pela FGV, já trabalhou anteriormente no Centro de Tecnologia e Sociedade e é conselheira do Laboratório de Inovação em Políticas Públicas e também membro do GT da Sociedade Civil para Monitoramento do Plano Nacional do Governo Aberto. É um monte de coisa aqui, e ela vai falar agora é, outras coisas que ela queira falar sobre o currículo dela e também fazer essa apresentação. Então, Fernanda, está com você e obrigada mais uma vez por estar tá ajudando a gente aqui e interagindo com o pessoal, ensinando a usar os dados a partir do, do país. Legal, muito obrigada pela introdução. Gente, existe tempo na semana para fazer todas as coisas, mas acho que nem tem muito a acrescentar, essa é meio que minha trajetória, assim, como eu estou hoje em dia. Eu comecei a trabalhar efetivamente com ciência de dados, acho que deve fazer uns três anos, mais ou menos, meados para final final da faculdade. Quando eu estava lá na FGV, a gente tem, inclusive agora a FGV tem até um curso só de ciência de dados. Foi muito legal, a gente ajudou os professores a pensar esse curso também, da galera de matemática aplicada que tinha essa, essa intenção né, de, de ir para o mercado. É, e aí, enfim, eu comecei a trabalhar em áreas diferentes, né? Já, tra já trabalhei um pouco em saúde também no ano passado, com o pessoal do Impulso. É no combate à, à pandemia, né, da Covid foi bem, então a gente fez uh, assistência técnica milhares de municípios e, e estados aí no, no Brasil, e agora eu entrei, uh, mais ou menos no início do ano, entrei na Secretaria de Meio Ambiente, e, bem, sem mais delongas, falar um pouquinho aqui para vocês hoje sobre a base dos dados, é, vou até compartilhar já aqui minha tela, tem uma breve apresentação é, sobre a base dos dados. É, eu não sei uh, quantos de vocês já conhecem um pouco sobre a base dos dados e tal, é, mas essa é a nossa missão, que a gente chama, né, que é de universalizar o acesso a dados de qualidade no Brasil, quem sabe no futuro e é, em outros uh, outros cantos do mundo. E uh, eu queria começar perguntando o que, que vocês já conhecem um pouquinho sobre a base dos dados, e aí quem for respondendo pode responder ali no chat, se já usou, ou enfim, se já ouviu falar de alguma forma. A gente é relativamente é, ativo no Twitter, então a gente posta lá todo dia. É, seria legal entender um pouquinho do que, que vocês já conhecem também, a gente poder tocar aqui é, mais ou menos o, como que funciona. Ah, eu acho que aparece, aparece aqui. Ah, legal, já usou a base do SIM e do Censo. Muito legal, isso, são bases que a gente colocou, acho que a é do SIM há, há um tempo atrás, né, do sistema de mortalidade, DataSus, é, e o Censo foi uma grande base que a gente disponibilizou, aí o Censo é, demográfico, né, é, a, gente, a gente colocou 2010, não sei se agora já está com a série histórica, mas a gente estava trabalhando nos dados da série histórica que deu bastante trabalho assim, para a gente disponibilizar esses dados, mas bem legal maneira, Fernanda, olá gente. É, então falar um pouquinho o que, que é afinal de contas, né, a base dos dados. É, a gente tem esse lema de que a gente quer fazer com que a distância entre cada pessoa é, e uma análise que ela gostaria de fazer deveria ser apenas uma boa pergunta que ela tem. E não todas as grandes etapas que a gente tem hoje é para efetivamente a gente conseguir extrair informação de algum dado. né? E que muitas vezes não são questões técnicas nossas, são questões de efetivamente problemas com aquele dado. É, então a gente gosta, <risos> saiu esse meme no nosso Twitter há um tempo atrás, nas mídias sociais como um todo. Mas é, eu gosto bastante dele, porque ele retrata muito a vida, uh, enfim, a nossa vida também, do por que a gente se motivou a fazer a base de dados, né? Que era muito na lógica de, ah, ok, vamos fazer essa análise super incrível, um modelo e tal que a gente quer fazer. Onde eu encontro esses dados? A primeira coisa, né? Tipo, onde raios eu vou encontrar esses dados? E aí você começa a pensar, ah, eu quero dados do meio ambiente. Aí eu vou no site de alguma instituição, eu tenho que entender dentro daquela instituição, será que ela tem um portal dos dados abertos? Será que ela tem aquele dado disponibilizado em algum lugar? Se ela tem, eu vou ter que descobrir como baixar e eu descubro que ela tem uma tabela para cada ano ou uma tabela para cada cidade, coisas desse tipo. É, eu vou ter que tratar esses dados de alguma forma, compatibilizar, por exemplo, entre anos, entre locais. Muitas vezes, inclusive, a depender aí do, do nível de, de dados que você tem, comprar um servidor ou às vezes subir um banco só para você poder tratar. Eu tive que fazer isso no meu TCC, quando eu fiz algumas análises com o censo escolar, assim, com os dados históricos, e não conseguia abrir os dados de matrícula. Eu queria os dados de matrícula do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Mas eu tinha que baixar os dados de matrícula de todos os... É, de todos os municípios do Brasil, eles até quebravam um pouco por região, mas ainda assim era muito grande e eu queria compartilhar entre os anos, eu não conseguia fazer isso direto no Python, eu tive que tipo, subir um banco só para fazer isso, para depois eu começar a analisar meus dados. Enfim, bastante problema e ainda por cima muitas vezes lidar com os links quebrados, que são péssimos. É, e basicamente o que a gente tenta construir é, facilitar a vida de vocês, e a nossa vida também, porque a gente também é usuário, é para efetivamente fazer com que a análise seja uma coisa prazerosa. E não seja, tipo, 80% do tempo você tentando descobrir como o raio só vai fazer aquilo, e tentando estruturar as coisas, e só 20% do tempo você fazer as partes boas de uma análise. E eu acho que esses tweets, em especial, tem vários, mas eu vou ter aqui alguns destaques que é, eles falam um pouquinho sobre o que a gente já conseguiu fazer e foi muito bom. Eu acho que esses tweets estão até, não é nem a gente tentando se gabar, mas é mais um agradecimento das pessoas que estão usando a base dos dados, porque a gente colocou os dados lá e a gente falou, cara, será que a galera vai usar ou não? A gente está fazendo todo esse esforço aqui e vai ser muito útil para o pessoal. É, então é muito bom ver que tem gente utilizando. Então se vocês usarem também algum dia aí, é, as nossas bases, por favor, marquem a gente pelo Twitter, que a gente sempre compartilha e tal. E são três exemplos, assim, que aconteceram. Esse eu acho que é um dos mais antigos que a gente teve quando a gente subiu os dados da raiz uh, Os dados da raiz são, tipo, 250 GB de dados, de microdados, né, de vínculos entregatícios no Brasil. É, foi uh, uma revolução, eu acho, que, tipo, para vários papers de economia, porque tinha gente que só publicava paper porque tinha essa base. Então, tipo, o, o critério era é a pessoa ter acesso a essa base e ela publica o paper, é, porque é muito difícil de manusear essa base, enfim. É, então, tem um exemplo aqui do Tomás, que é um pesquisador, enfim, amigo nosso também, é, que fez algumas análises de college premium e tal, algumas especificações, é, usando os dados da em tipo, algo que demoraria, aqui como ele diz, três dias para computar, Demorou basicamente duas horas para fazer tudo. Isso porque ele não sabia muito bem SQL, BigQuery, e ele usou direto no nosso banco, né. É, o João Carbetta, ele é um dos, um dos fundadores também da base dos dados, e ele trabalha na Secretaria de Transportes, e ele pega, tipo, dados em tempo real, de registro de ônibus, por exemplo, aqui, é, tem BRT também. E é, até ele fica impressionado às vezes com isso, né, que ele coloca... É, enfim, que o mapa mostra aí o número de registro de ônibus na última semana. Só na última semana tem 7 GB de dados divididos em as águas né, no Rio de Janeiro. E você vê, tipo, menos de 10 minutos para ele efetivamente gerar esse gráfico, o que é muito incrível, usando toda a infraestrutura da base dos dados. É, enfim, Guilherme também falando aqui sobre merge entre, entre bancos e tal, com uma percentual muito baixa de erro. Isso eu acho muito legal a gente falar também, porque a gente não só coloca os dados lá, mas a gente também passa por uma equipe é, para fazer todo o tratamento desse dado e deixar ele compatibilizado entre tabelas. Então, a gente vai até, vou até mostrar um pouquinho do, de como que isso facilita a análise de vocês hoje, mas a gente faz os tratamentos mais básicos, assim, que seriam, tipo, os tratamentos mais simples que todo mundo deveria ter, né? Tipo, deveria compartilhar entre si, é, para você efetivamente começar a sua análise, então, enfim, consertar tipos, é, coisas mais simples, assim, que acontecem. É, então, o que a gente faz essencialmente, né, a gente tem dois produtos principais, são gratuitos, open source, estão aí para todo mundo usar, é, que o primeiro é o um mecanismo de busca, ele surgiu mais ou menos em 2019, que foi com a primeira pessoa que entrou, assim, que idealizou o, o, a base dos dados, que foi o Ricardo Darres, que é um pesquisador é, PhD, que hoje em dia é pesquisador lá na PUC, vai entrar eu acho que agora em junho, mais ou menos, como professor assistente na Escola de Economia, é, e o nosso data lake público, né, a gente tem essas duas essas duas funções, o data lake é mais recente da época que eu entrei, que o João entrou mais ou menos em setembro do ano passado, é, em que o nosso mecanismo de busca é, essencialmente é uma plataforma, né, que a gente coloca informações estruturadas e aí são metadados, né, como a gente queira, é, uma, coisa mais, é, uma linguagem mais formal em relação a isso, é, de bases públicas de diversas instituições. A gente tem, hoje em dia, mais de 900 bases, se não me engano, catalogadas. E hoje a gente já colocou a possibilidade de você fazer o download direto no nosso site. Se você, enfim, não, não mexe com programação ou qualquer coisa assim, você pode fazer o download da base já tratada também, abrir no seu Excel, abrir onde você for, é, onde melhor né, for para você editar e de analisar essa base. E para aquela galera que, que já tem um nível um pouco maior nessa parte, a gente tem o data lake público, né, que pode ser acessado tanto pelo Python, agora pelo R, que a gente fez um pacote também, ou pelo próprio banco de dados público, que fica no BigQuery, que é o banco de dados do Google, é, que, onde tem os nossos dados limpos e já integrados para você poder ir brincar bastante. E que a gente fala, né, a gente cortou várias etapas do que a gente imagina que são é, as etapas mais complicadas, inclusive, de você chegar em algum algum tipo de análise. Então, nosso mecanismo de busca, eu vou mostrar ele também um pouquinho para vocês aqui. Basicamente, é o nosso site oficial da Base dos Dados. É, a gente tem mais de 930 conjuntos de dados lá, de mais de 500 organizações e mais de 20 temas. É, vou mostrar como vocês podem explorar também um pouco os dados, principalmente de meio ambiente. E o nosso Data Lake público, né? Que ele já é aí dentro do, da plataforma do Google. Tem aqui o, o print para vocês, né? É, a interface dele já é um pouco mais avançada para quem para quem sabe mexer um pouco mais com banco de dados mas para isso a gente facilitou o, criando os nossos pacotes que acessam direto esse banco de dados então você não precisa saber muito você pode saber só o Python assim mais essencialmente para você conseguir puxar esses dados no seu no seu computador no seu ambiente e tudo isso está em código aberto, o né, nosso pacote Python, R, é, toda a parte inclusive, do pipeline que a gente tem de revisão dos dados, tudo isso está é, em código aberto no GitHub. Vocês podem depois visualizar, a apresentação vai ficar disponível depois para vocês, para quem quiser acessar. É, e eu antes de começar a análise, eu vou falar só duas coisas é, que eu acho que são legais para quem quiser também participar da nossa comunidade. É, a gente tem newsletter que a gente lança todo mês, com os principais lançamentos de base que a gente fez, análises que saíram é, da BD+, é, inclusive acho que esse, esse mês agora a gente saiu com uma análise muito legal no, sobre o efeito mandante do, no Brasileirão e como que a Covid é, enfim, teve algum impacto nesse efeito, a gente saiu no Nexo é, esse mês. A gente tem a comunidade no Discord, que é onde efetivamente a magia acontece e vocês vão poder se relacionar com todo mundo, que eu já citei até, até aqui. Então, eu, João, Ricardo, todo mundo está no Discord. A gente tem uma área que é uma área mais restrita para quem coordena efetivamente a, a, a base dos dados, né mas tem toda uma área grande de comunidade. A gente bota os anúncios também, a gente interage, tira dúvidas de todo mundo lá dentro. Nossos tutoriais também no YouTube, a gente já tem alguns lá deles e também estão o no nosso blog é, e eu sou uma pessoa que usa muito Twitter, não sei se vocês usam, mas é, se vocês quiserem fazer parte aí da nossa comunidade de mais de 9 mil seguidores, a gente vai chegar a 10 mil em algum momento. <risos> em breve. É, todos esses links estão nesse Link para facilitar a vida. Enfim, tem também Instagram, tem é, a gente tem Instagram, tem. Facebook, mas a gente, a gente foca um pouco mais no Twitter em relação a isso, mas os posts são os mesmos, então, se você preferir outra rede social também, fique à vontade. É, e aí, eu é, não sei se eu leio aqui alguma questão do chat. Ah, tá, já tenho aqui as, as informações. Beleza. É, e aí, qual que é a ideia, né, do que a gente vai fazer hoje? Ah, a parte importante também que eu queria falar, que é a gente é um projeto voluntário, é, então a gente meio que sobrevive de doações. Efetivamente, tem algumas grandes, algumas pequenas, mas todo mundo consegue fazer um pouco da sua parte. É, e, enfim, depois de vocês verem aqui um pouco da apresentação também, se vocês acreditarem no projeto, se vocês acreditarem que isso salva algum tempo de vocês também, convido vocês a ajudarem o projeto. É, a gente tem algumas doações mensais pelo Apoia-se. É, ou também, para aqueles que eles ficarem interessados em subir dados, ou ajudar com alguma parte do código, pode entrar em contato com a gente, ou pelo Discord também, não precisa ser por e-mail, é, que, enfim, a gente vai, é, a gente consegue encaminhar direitinho junto com as nossas equipes. Ok, agora sim, <risos> é, a gente vai fazer uma análise aqui, um, mais especificamente uh, com os dados uh, de desmatamento do PRODES, né, do IVE, é... Mas o panorama geral dessa análise vai ser efetivamente para vocês descobrirem como que vocês acessam esses dados né, que a gente tem na BD, uh, todos através do Python. Né? Então, a gente fez um, um pacote em Python para poder acessar todos esses dados e, sem mais delongas, irei aqui para o nosso notebook. Esse material também está disponível já no GitHub e depois vai ficar disponível para vocês. É, preparei um notebook, assim, introdutório, a gente falar um pouquinho sobre é, o pacote da base dos dados, né, e a base dos dados em si. Uh, a gente tem... Você está Tô... <risos> é, A gente tem, efetivamente, o nosso site, né, então, uh, antes de tudo, que eu acho que é o mais importante, é... Vocês podem explorar todas as bases no nosso site. Uh, que eu acho que até ajuda a vocês se situarem, né? Do que que a gente tem, quais são as coisas que existem aqui na BD. Então esse é o site da base dos dados, esse é o nosso mecanismo de busca, né? Que a gente chama. É, e os nossos dados que efetivamente estão no repositório, né? Estão no banco de dados público, eles vêm sempre com esse símbolo da BD porque a gente tem aqui novecentos e tantos conjuntos de dados, nem todos ainda hoje, né, estão, no, estão disponíveis como dados tratados, mas já existe aqui no site, pelo menos, você sabe onde que você pode encontrar esses dados, caso não é, no nosso banco, no nosso data lake público, você tem as fontes originais também desses dados. É, e aqui, por exemplo, você pode pesquisar meio ambiente e ter acesso a quais são as bases que existem aqui catalogadas de meio ambiente, né. E aí vocês podem ver que tem dados do Cadastro Ambiental Rural, que é do Ministério da Agricultura. É, a gente tem também a parte de, enfim, legislação, várias questões aqui. Todos esses aqui são dados que <coughs> eles hoje não estão no, nosso, no nosso, nosso banco de dados. No futuro podem estar. É, e aí a gente também tem uma tabelinha de prioridades depois a gente pode explorar um pouquinho elas para vocês colocarem, mas vocês podem filtrar aqui por essa forma de download, então, tem mais de 130 bases que hoje em dia são só catálogo, efetivamente, se você entrar, você vai ter um link externo para baixar essa base, então você vai para o site do Ministério desculpa, Ministério do Meio Ambiente ou para alguma coisa assim, é... e existem também os dados que hoje em dia estão disponibilizados no nosso banco de dados, então, hoje, dentro de meio ambiente, a gente tem as emissões de efeito estufa do, da SEG, né, é um projeto muito, muito maneiro, não sei se vocês já viram é, esses dados, eu tava até, enfim, conversando com uh, alguns gestores lá dentro do, da Secretaria de Meio Ambiente, tipo, onde que o Rio tá nessa nessa colocação de, enfim, emissão de gases e tal, é... Tem o Biomas também, que uh, tem o mapeamento de cobertura e uso do solo. E tem os dados do desmatamento né, do PRODES, que esse daqui, em especial, vai ser o que a gente vai explorar. Aqui já vem com alguma descrição sobre isso. E toda vez que o, esse dado está ele, ele no nosso banco de dados públicos, vai aparecer quais tabelas estão disponíveis. Né? A gente chama esse nosso banco de dados públicos de BD+, vou, posso chamar ele aqui em alguns momentos assim. É, e aí existe essa tabela que está disponível na BD+, se você clicar aqui, e aqui tem todos os, os metadados, né, em relação a, a, a esse conjunto. Então, quais são os anos, a periodicidade, todas essas informações aqui. É, e se você clicar, vai aparecer aqui para você como que você pode é, acessar essa tabela, né. Então, seja no próprio BigQuery, que vai ser o, esse nosso banco de dados no Google, é, e aí... É, a gente se comunica com ele em SQL, né, que é a, a linguagem padrão aí do, dos bancos de dados, seja em Python e em R, eu acho que nem está atualizado aqui com o nosso pacote, mas tem também as opções em Python e R, então vocês sempre podem acessar a partir daqui, copiar esse, esse código e ir lá para o seu Jupyter e tal, para começar a fazer as análises. É, esse é o nosso mecanismo de busca, né, é, e efetivamente o nosso banco de dados, eu vou só mostrar a carinha deles pra, dele para vocês, mas vocês podem inclusive não acessar ele aqui direto, vocês podem fazer tudo pelo Python. É... Vamos ver se ele vai carregar. Está carregando. Ele fica no nesse ambiente Google, né? Que o Google permite para gente um, disponibilizar bancos de dados um, públicos para as pessoas, e qualquer um pode chegar e, e visualizar e fazer download dos dados, enfim, queries em cima desses dados, né? Que é esse nosso base dos dados aqui, porque é um pouco mais complicado de a interface, não, talvez não seja tão boa. Mas assim, a gente tem esse banco, que é a base dos dados, aqui já está pinado né, no meu, mas se vocês clicassem no botão, iria aparecer aqui para vocês. Uh, base dos dados, e aqui tem todos esses nomes que parecem uma nomenclatura meio complicada, mas essencialmente, a nomenclatura que a gente padronizou, né, de ter uh, sempre a abrangência geográfica, qual que é a instituição, etc. É, e aqui já abre as informações da tabela para você, então se você quiser ver com mais detalhes o que, que é cada coluna, né, você tem aqui todas as colunas da tabela de desmatamento, e você pode ver também alguns detalhes específicos dessa tabela, como por exemplo, quem subiu essa tabela, afinal de contas, então nesse caso foi o Darry, se você quiser contatar ele e falar opa, tem alguma coisa errada aqui e tal, você também pode falar aqui com ele. Mas a gente também pode acessar tudo isso pelo Python, que era onde a gente iria chegar aqui, né? É, então, a gente criou um pacote em Python para as pessoas acessarem. Essencialmente, uh, ah, nesse exemplo aqui, eu estou usando alguns pacotes além do Python. Todos eles estão nesse requirements. Se vocês quiserem instalar, tem aqui o requirements, né? E eu estou literalmente criando do zero. Então, tipo, desde o Jupyter, né? Que seria o kernel, mais livre, enfim, base dos dados e alguns outros pacotes. É, mas essencialmente você pode instalar o base dos dados com Pip install, base dos dados. É, e logo de início, eu já deixo a indicação para vocês uh, na sua linha de comando, né, no terminal, vocês usarem esse comando base dos dados config, que ele já vai configurar para vocês direitinho um passo a passo inicial de identificação de qual que é a sua conta, coisas relacionadas assim, do Google, é, que são importantes para a gente poder fazer as solicitações efetivamente dos dados. Então, beleza. A gente vai importar aqui o pacote da base dos dados e vamos começar a explorar esses dados que estão disponíveis na BD+. Né? É, a gente tem vários módulos de requisição de dados e também até para subir dados, né? para aquelas pessoas que depois quiserem colaborar. Todos eles estão em detalhe aqui na nossa documentação. É, vocês podem dar uma explorada que tem várias, várias funções. Eu vou falar de algumas principais delas aqui hoje. É, e, como por exemplo, de início, a primeira coisa que você poderia pensar em fazer é, ok, eu é, peguei e é, importei o pacote, agora eu quero saber quais são os conjuntos de dados que eu tenho disponíveis, afinal de contas, aí no, no projeto da base dos dados. Então, a gente pode começar por isso, que a gente tem essa função que lista todos os datasets que hoje estão disponíveis na base dos dados. É basicamente uma grande string, mas vocês podem explorar aqui. Isso é um jeito de vocês não terem que acessar essa interface, por exemplo. Que vão aparecer todos esses, uh, esses nomes aqui das bases, né? Vão aparecer aqui também. E esse parâmetro with description basicamente, vai colocar, é, vai printar junto as descrições de cada uma das tabelas. Então, vocês podem pegar aqui, por exemplo. Aí tem todas as tabelas que a gente vê aqui, né? Então, análises, abrinques, esgotos, do Atlas, né? Todas essas tabelas estão aqui. E aí você pode também, tipo, dar um Ctrl F pesquisar por alguma coisa específica. É, mas você pode, se você quiser é, explorar todas as bases, você pode explorar elas por aqui. Ou ir lá no nosso site também explorar e pegar o... É, pegar o ID de uma base específica que você queira explorar ou de temas espe específico que você queira explorar. Nesse nosso caso, a gente tem a base do IMPRODS, né? Eu vou até uh, colocar ela aqui de novo para vocês, para vocês verem como que eu cheguei, afinal de contas, nesse nome. Se a gente coloca aqui PRODS, Você pode tanto puxar daqui, né? Que vocês estão vendo tem PR, IMPRODS mas o, os traços viram underline. Quanto você vai especificamente em alguma, em alguma tabela né, que você queira. E aqui tem basicamente o um projeto, é, qual que é o dataset e qual que é a tabela. Como está aqui, né? Então, dataset ID, BRMP e Prod. Então, você sabe que se refere a esse conjunto de dados. É, então, a gente vai ver aqui especificamente... É, as tabelas que existem no, no caso aqui do, do PROD. É a mesma coisa de você acessar efetivamente aqui né, na, no nosso site, você vem aqui nessa página e você vê quais são as tabelas que estão disponíveis, então vocês podem se preferirem por aqui, eu particularmente prefiro só vir aqui e ver quais estão, list, quais estão listadas, nesse caso é uma só, né, de desmatamento de municípios. E aí a gente quer acessar as colunas dessa tabela antes de qualquer coisa, né? Ah, eu quero explorar essa tabela específica. Então a gente também tem essa função, que é getTableColumns, Get em que você consegue ter aqui a descrição de cada uma das colunas que existe nessa tabela, qual que é o tipo delas e qual que é a descrição, para você ver se efetivamente é aquilo que você gostaria de ter naquele dado ou não. Né? Então isso tudo sem você carregar nada de dados ainda no seu ambiente ou baixar qualquer tabela. Essa é a beleza da coisa. Porque, por exemplo, os dados da Raiz são 250 gigas. Tipo, até para você ter que baixar eles para descobrir o que, que tem neles, não, acho que não é muito legal e demoraria um tempinho. Então, é, isso facilita bastante. É, e aí a gente pode efetivamente ler uma tabela. Né? É, eu acho que aqui, inclusive, é interessante. O que, que a gente tem de interessante né, aqui? A gente vai receber um erro quando a gente rodar. A gente tem alguns comandos para fazer a leitura, né? Então, esse widget table vai ler uma tabela que você passa o dataset ID, que é qual que é o conjunto, e um table ID, que é qual é a tabela, como a gente estava passando antes. É, aqui eu estou colocando uma alimentação de 100 linhas. Vocês podem utilizar outros. É, e vocês podem ver também aqui todas as informações do, dessa, dessa função em particular, com, acho que é shift Tab ou também eu coloquei uns exemplos ali em cima mas né, se vocês quiserem se vocês fizerem assim ele também funciona Deixa eu... só que sem nenhuma informação ou não Deixa eu... se vocês colocarem só aqui o... o módulo né que vocês querem saber e colocar um ponto de interrogação no início vocês conseguem ver toda a descrição do que que é esse módulo quais são os argumentos todas essas informações mas beleza por que que vai dar um erro aqui pra gente, né? A partir desse, desse momento aqui, a gente está efetivamente requisitando dados no nosso banco de dados. É, ele vai reclamar aqui para mim que, opa, você não falou para mim é, qual que é o projeto que você tá fazendo, de qual projeto que você tá para fazer essa requisição de dados. Por que isso? O banco de dados do BigQuery, ele é público e ele tem... Ele é público e gratuito, mas ele tem um limite que a gente tem aí cerca de um terabyte de dados que você pode fazer requisição por mês. E assim, um terabyte de dados é muita coisa. Nem a gente, a gente fica subindo dado o tempo todo e fazendo teste e validação com esses dados, a gente nunca conseguiu estourar essa cota, nem chegar perto dessa cota. Então é praticamente gratuito, assim, para todo mundo. É... Mas ele precisa estar tá vinculado a alguma conta e você precisa indicar para ele... Uh, qual que é essa conta, qual que é esse projeto, de onde que você está fazendo essa requisição. E aí a gente coloca, a gente já fez esses, esses erros pré-definidos, então ele vai aparecer para você com o passo a passo, se você não passou, nesse caso, né, se não passou qual que é o projeto que você está é, tá usando, ou qual que é a conta que você está usando é, para fazer essa requisição. Então, a gente já colocou aqui esse passo a passo, e a gente basicamente até criar um aqui com vocês para a gente ir seguindo aqui mais na frente. Então, vai falar que ah, você não tem, a gente não, no caso, o, o pacote não tem certeza de qual projeto que você está querendo puxar, você precisa criar um projeto de início, se você não tem um, você pode seguir esses passos. Então, você vai aqui no link, basicamente você precisa ter uma conta Google inicialmente, então no Gmail, né? Ele vai pedir para você logar no seu Gmail, se você não tiver logado antes. Mas aí você vem aqui na página do Google. Aqui eu já tenho alguns projetos, né? Eu vou criar um novo, só por via das dúvidas aqui. Você não precisa passar nenhuma informação uh, de pagamento, ou qualquer coisa assim, ele não vai te pedir isso. Eu tinha até definido um nome. Deixa eu usar aqui. Esse aqui. GCP, de dados. Aí você vai passar o um nome desse projeto. Ele vai falar, ah, beleza, esse aqui é o seu nome de projeto. Tá ok. Não precisa passar uma organização. Você cria o projeto, e aqui nesse cilindro vai ficar verde, depois que a gente criar. Show, já tá aqui. E aí apareceu, criar projeto, escola de dados. Então já foi criado, posso selecionar esse meu projeto. E aí, aqui tem as informações desse projeto. Né? Tem o nome, efetivamente, dele, e o ID. Isso daqui é o que a gente vai precisar, que é o Project ID, né, que a gente chama. Esse daqui eu já estou usando aqui na, nas próximas queries. É, se não tiver ainda muito claro, direitinho, na nossa documentação também tem um passo a passo de como que você pode fazer isso. Já tem aqui os próprios prints e tal. Então, é exatamente a mesma coisa, mas talvez facilite de vocês uh, visualizarem. Então, perfeito. A gente agora tem né esse, esse projeto. Então, agora não teria muito problema da gente fazer essa query, passando esse novo parâmetro, que a gente chama de Bling Project ID, né? E aguardando aqui o tempinho para ler a tabela. Deixa eu ver aqui. Show. Aí aparece aqui que está fazendo o download dos dados ele efetivamente não está salvando, a gente não está salvando essa tabela em nenhum lugar. Nem numa variável, né? Porque a gente não definiu aqui na frente, e nem em qualquer arquivo. A gente tem uma função download, que é para você fazer isso, efetivamente salvar um CSV, mas é, eu acho que eu nem falo dela aqui, mas está lá na documentação. É, você pode também fazer isso, mas você vai ter que passar qual que é o nome ou o caminho que você quer salvar essa tabela, né? Então, aqui a gente tem uma primeira visão aí da tabela, é, como um todo, é. Eu até, eu fiz o, o, o carregamento dela, mas idealmente o que a gente tem que fazer, que a gente tem e pode fazer antes, vou até colocar aqui para vocês, é calcular o tamanho dela. Isso daqui é uma coisa muito boa, mas vocês precisam também novamente desse, uh, para essa função específica de calcular o tamanho, porque ele precisa solicitar dados dessa tabela, você precisa passar esse Project ID. Então aqui ele te passa qual que é o número de linhas dessa tabela, qual é o tamanho em megabytes, para você ter uma noção de se você consegue fazer o um download ou não consegue fazer um download da, da tabela. Então, beleza, a gente vai ler a tabela agora efetivamente para o data frame e ver as informações gerais dessa tabela aqui. Aqui, lembrando, a gente fez um limite, né? Então, aqui eu só puxei as primeiras 10 linhas. É... Aqui eu já estou puxando todas as linhas, então vocês podem até ver que ele fez o download de 15.200 linhas. Aqui são 20 de 10, que era só para a gente ter uma ideia de o que que era. Então, show. Os dados do, do PROD são os dados né, que a gente tem de, de, do, da taxa de desmatamento uh, das regiões, das áreas é, da Amazônia Legal. Uh, são dados, se eu não me engano, aqui tem desde 2000, né? É, mas são dados que são calculados anualmente. É, e a gente tem todos esses cálculos das áreas, né? A área total... A área desmatada é o, o desculpa, a área desmatada é o incremento em área desmatada, né, que seria tipo quanto que foi de 2000, 2000 seria o primeiro ano da série não tem, mas de 2000 para 2001, que, quanto que foi o incremento, etc. é área correspondente à floresta, né, nuvem. A gente tem inclusive as descrições de todas aqui. Então, aqui tem a descrição de cada uma das, das colunas, né? então a gente tem a área de floresta, todas aqui já em quilômetros quadrados, é, área coberta por nuvens, áreas não observadas, área de não floresta e área de hidrografia, hidrografia. todos esses por município, então calculado ano a ano para cada um dos municípios é, que a gente tem no Brasil. E aí a gente vai explorar um pouquinho esses dados, a gente tem um total aí 15 mil entradas, é... E uma coisa que é importante aqui no início, né, é quando a gente puxa esses dados direto do, do BigQuery para cá, nem sempre as colunas vão estar, tá, é, os tipos das colunas vão tá, uh, já vão estar tá calculados, né? A maioria das vezes vão estar tá como objetos porque ele não consegue fazer essa inferência direta. Então, aqui a gente basicamente vai passar essas colunas, né? Que são todas as colunas que a gente tem uh, de numéricas né, de, de área para Float, então esse, esse, esse código que faz basicamente isso, essa linha de código aqui, né, é, em que a gente pega todas as colunas, que são referentes à área, né, hidrografia, e passa elas para Float, para a gente poder fazer os nossos cálculos ali na frente, né, sem, sem ter nenhum problema. É, e aí a gente consegue ver também aqui, se a gente quiser, qual que é a abrangência temporal, então, a coluna ano, quais são é, todos os valores únicos aqui, né? Então, a gente sabe que essa série vai de 2000 até 2019. E a gente pode começar por uma questão, por exemplo. A gente quer descobrir quais são os municípios que tiveram maior incremento de área desmatada de 2018 para 2019. Então, lembrando o incremento, a gente está nessa coluna, né? E o incremento referente de 2018 para 2019... Vai ser o incremento na linha de 2019, que se refere do ano anterior para o próximo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, filtrar é, todas as linhas né, de cada município que são referentes a 2019, vai basicamente ordenar essa nova tabela filtrada pela coluna de incremento, de forma decrescente, né? Então, assim, ao contrário de ascendente, e vai pegar os 10 primeiros, por exemplo. Lindo. A gente sabe aqui agora quais foram, e aqui na ordem, né, é, decrescente. A gente sabe que o, o que teve maior área desmatada de 2019, 2018 para 2019 foi é, de 575.4 quilômetros quadrados. É, e a gente tem essa lista, mas qual que é esse município? Você olha para esse número e fala, legal. Eu não faço ideia de qual que é esse município. É, <risos> e não tem problema, porque a gente na BD, a gente criou uma base específica, aí essa é uma base que a gente criou com muito carinho, que é uma base uh, que tem todas essas informações que são relevantes sobre diretórios brasileiros, né, que a gente chama. Então, Fernanda, é... pode falar. Temos uma pergunta aqui, tu quer concluir é a tua fala. fala e depois faz a pergunta? Não, pode, pode falar, sem problema. É, o Wellington pergunta, quais procedimentos o pessoal do BD faz para colocar os dados disponíveis na plataforma, pronto para as pessoas usarem? Ah, show, beleza. Depende muito da base, mas o que a gente costuma fazer é, é os mais clássicos né, que acontecem. Um, é, geralmente, o, os dados, eles estão separados em arquivos diferentes, então a gente junta os dados desses arquivos, no primeiro momento, então, Pode ser separado por ano, pode ser separado por regiões ou coisas desse tipo. É, então, a gente junta esses esses dados e a gente compatibiliza as colunas. Isso é muito importante, porque, por exemplo, o caso do Censo Escolar é um clássico desses. É, todo ano tem sempre mudança de, de variável. É, tem novas colunas sendo adicionadas, tem colunas sendo retiradas, categorias que são modificadas. Então, a gente padroniza todas as colunas e deixa isso... É, enfim, num, numa mesma base que você consegue fazer é, os cálculos independente do ano, independente do município que você for fazer. É, uma outra coisa que é muito importante, a gente tem nomes padrões para algumas coisas, é, então, por exemplo, a coluna ano vai ser sempre sempre que um, alguma base tiver por referência algum ano, ela sempre vai ter essa coluna ano. Então, para aqui, ah, aqui vai ser Ano corrente, na outra base do BGE vai ser ano base, ano não sei o quê. Sempre vai ter nomeando nome ano para facilitar para você fazer cruzamentos. E de município é a mesma coisa. Esse daqui é o código BGE, nada mais do que o código BGE de sete dígitos. É, a gente definiu ele como de município. Então você vai ver que todas as tabelas que tem alguma referência de município vão ter essa coluna, ID município. E aí isso entra, inclusive. Enfim, essas são as coisas principais né, que a gente faz, a gente verifica esses dados a alguns testes também em cima, principalmente, uma coisa que a gente está fazendo agora com o time de infra, é tentar fazer alguns testes mais automáticos, de tipo, se você passa, uh, se você passa aqui aquela coluna referente a uma área, é, aquilo tem que ser positivo, então a gente vai tentar automatizar alguns testes é, na própria infraestrutura, que a gente chama de checks and balances, que vão tá estar nesse, nesse meio, nesse intermédio entre a pessoa... É, a pessoa fazer toda a parte de tratamento dos dados e colocar no GitHub, que a gente usa o GitHub para isso, a pessoa cria um pull request no GitHub para revisão. É, então, uma vez que a pessoa coloca a revisão, já vai ter um workflow que aciona esses checks and balances para falar, opa, essa coluna aqui já está errada, ou tais coisas assim. É, mas, hoje em dia, a gente faz muito de uma revisão manual mesmo. assim Tem sempre algum revisor da equipe de dados que vai pegar e também vai fazer isso. É... Mas aí, aproveitando sobre a questão de compatibilização, que a gente estava falando de colunas, né? É, a gente propositalmente coloca, ou no caso remove, né, colunas de nome de município. Por quê? Elas são perigosas. É, <risos> é muito comum é, as bases terem nomes diferentes. Você. os nomes de municípios terem, serem diferentes entre bases, né? Então, às vezes, pode ser que um tenha esteja com acento, outro não está com acento, ou então está com o nome antigo da, da cidade, essa está com o nome novo, tem uma abrevia, tem alguma abreviação ou não. Então, isso é uma série de problemas assim, você tentar é, cruzar tabelas pelo nome, por exemplo, do município. Então, propositalmente, a gente deixa só o ID, que seria esse código IBGE, que ele é único, né, para todos os municípios, e a gente reúne as informações que são referentes a esse município, como nome, qual que é o UF que ele, que, que ele pertence, qual que é a região de saúde, N coisas, a gente reúne nessa tabela de diretórios, que é uma tabela única, que ela sim vai ser atualizada sempre que, ah, se algum município mudou de nome, vai mudar ali naquela tabela. Então, ela é uma tabela que tem os 5.570 linhas, cada linha refere-se às informações, às principais informações de um município. Isso no caso né, das informações do, da tabela de municípios mas o diretórios que a gente tem, esse, esse conjunto de dados, ele vai muito além de municípios, ele tem a padronização para municípios, a padronização para é, estados, setor ofensitário, escolas, se vocês quiserem explorar depois também, é, por esses problemas principais, né, que a gente, tipo, por exemplo, não tem um identificador único entre instituições, é, é muito comum ter types. então, os casos que eu falei, né, um tá com acento, outro tá, outro tá sem assento um tá abreviado, outro não tá, é, e, às vezes, tem novas ideias, tem, enfim, N coisas que podem acontecer. Então, a gente preferiu centralizar isso tudo nessa tabela, que ela é, tipo, a chave de ouro para você poder fazer as análises. É, e aí, você só tudo que você precisa fazer com qualquer, qualquer outra tabela que você tiver e que você quiser analisar mais informações de município, você cruza com essa, nossa oficial. É, então, aqui a gente vai, inclusive, puxar essa tabela de diretórios para descobrir qual que é esse município, afinal de contas, né, eu quero saber qual é o nome dele, qual que é o uh, F que ele pertence, todas essas informações. Então, vocês vão ver que aqui, né, ele tem exatamente 5.570 é, linhas, que uma cada linha refere-se às informações de um único município. Então, aqui a gente tem as informações principais, então, a gente tem o ID município, que é o nosso código uh, IBGE, né, a gente tem o código IBGE de seis dígitos tem casos que isso pode ser relevante né para as pessoas então aqui a gente já sabe qual que é o depara de cada código de sete dígitos qual que é o código de seis dígitos referente tem o ID do TSE para você saber que ah esse se refere ao ID do TSE Receita Federal enfim acho que isso aqui é Banco Central é, vou dar um red aqui. o nome do município qual que é a capital é na UF que ele se da, da UF que ele pertence, mas acho que a gente nem... Ah, não, isso daqui é se o município é capital. Isso, perfeito. É, enfim, a gente tem todas essas informações aqui, desde em região de saúde, etc., é, que são informações relevantes acerca daquele município e vão estar sempre atualizadas nessa base. É, ela é, tipo, o nosso chodozinho basicamente. Fernanda, é, aproveitando que tu usou a, a palavra, palavra atualização... Tem uma pergunta eu... aqui, perguntando como é feita a atualização dos dados. Legal, boa pergunta. É, então, o que, que acontece? A gente, hoje em dia, também ainda é um processo manual, mas a gente está tá nessa fase de muita coisa da infraestrutura estar tá mudando. Né? Então, é, a gente passa algumas informações de... Quando a gente sobe os dados, né, a gente tem toda uma tabela de configuração para preencher. E aí, a gente sobe uma determinada informação, que é a periodicidade dessa tabela. Então, é, a gente mantém internamente no time de dados de quanto em quanto tempo que saem cada uma das tabelas para fazer as atualizações, mas, idealmente, o que a gente vai fazer daqui para frente é usar essa informação junto com uma informação de qual que foi a última data de atualização para automaticamente criar um alerta no nosso Discord é, para a galera do time de dados já saber que aquela base precisa ou que ela precisa ser atualizada né, naquela data, mas geralmente não é uma data fixa, né, mas também para de alguma forma, avisar que espera-se que uma nova versão saia por volta dessa data. Então, tipo, ah, se você falou que a última data de atualização foi é, no dia 10 de maio, é, sei lá, da tabela do PRODES, e é uma tabela que ela é uh, confeccionada anualmente, aí ano que vem no dia 10 de maio, o próximo o dia 10 de maio, né, a gente está definindo isso ainda, sei lá, três dias antes, alguma coisa assim, é, a gente já bota um alerta é, falando, opa, a, a tabela do PROD está para sair aqui, então verifique lá no site original. E Todas as informações de, do link original, dos dados, etc, estão nessa tabela de configuração. Então o time de infra está para fazer esse, no, esse nosso outro workflow de, de avisos também. É... Mas é isso, hoje em, dia, hoje em dia a gente faz na mão, mas estamos encaminhando aí bastante coisa para fazer de forma automatizada agora. É, então, perfeito. A gente agora quer saber, dado que a gente tem né, agora o ID município, e tem qual que é o nome desse município, todas essas informações, a gente pode um, juntar na nossa, nossa tabela do PRODES, né, que é a nossa IDF PRODES de desmatamento, a, as colunas ID município, que é uma coisa, né? Que a gente vai dar um merge por essa coluna, é, a coluna de município que vai ter o nome, efetivamente, desse município e junto uh, qual que é o F que ele pertence. Muito importante, gente. E uh, não sei se vocês já trabalharam com dados de municípios, mas sempre é importante colocar a sigla UF, porque existem nomes de municípios em UFs diferentes, né? Em estados diferentes. Então, às vezes você está olhando para sei lá, Rio de Janeiro, não sei se é o caso, mas Rio de Janeiro que você acha que é a capital do Rio e é, na verdade, o dado de outro lugar, Isso tem um comportamento completamente diferente, porque, sei lá, não é uma capital. Então, sempre usem município e UF junto, para você ter certeza de qual que é o município que você tá falando. Hum. Ah, eu tô com... não sei Esse daqui tá como... object deixa deixou configurar aqui de novo. Ó, viu? A gente é o famoso quem sabe faz o <risos> Uma coluna tá como... Deixa eu até conferir aqui. Essa nossa coluna tá como... Tá, então deixa eu configurar essa coluna aqui também. Tá, então agora a gente juntou essas duas informações. Ele reclamou que basicamente mim, que eu estava juntando por uma coluna né, o id município em um estava como string e o outro estava como int. Nesse caso não tem problema porque a gente sabe que todos os ids né, começam com um número diferente do zero. Mas se não fosse o caso mude ambos para string. Né? Porque não é a mesma coisa que int. Então eu tô, É tipo, façam o que eu faço. Façam o que eu digo, faço o que eu faço. É mais ou menos isso. Mas ok. <risos> Aqui só para a gente só para a gente seguir. Show, então a gente tem agora o nome, a sigla UF, e aqui só para a gente ter uma coluna única, né, eu vou juntar essas duas, é, chamar de município UF, vou juntar a string município, barrinha UF. Então, se a gente quiser inclusive ver aqui, dá um red. A gente agora tem é, essa nomenclatura, agora sim a gente sabe quais que vão ser esses municípios, então pegando a mesma função que a gente estava pegando antes, né, de, do incremento, quais são esses, esses top 10 municípios que tiveram maior incremento de desmatamento, agora a gente sabe, ok, o que teve maior incremento aí, mais de 575 quilômetros uh, quadrados de aumento de desmatamento de 2018 para 2019, foi o município de Altamira, aqui no Pará, então a gente já consegue ter uma noção aqui de quais são esses municípios, quais são as UFs que mais aparecem, por exemplo, a gente já vê aqui. É, e aí a gente pode fazer algumas outras análises legais, e aí eu queria trazer algumas visualizações para vocês. Aí a gente sai um pouco do pacote em si, mas e entrando mais para os dados, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer facilmente agora com esses dados é verificar qual que foi o total de área desmatada, né, que a gente teve ao longo de todos os anos. Então, uh, essa área acumulada, nada mais, é, como a, essa área ela já é acumulada, né então, deixa eu pegar, essa, essa área desmatada é o total de desmatada até aquele ano, a gente não vai fazer uma, uma compção, né que seria uma, uma soma cumulativa, não precisa fazer isso, a gente só soma é, para cada ano, todos os municípios, qual foi o total desmatado, porque ele já é um, uma coluna cumulativa. Então, a gente vai basicamente fazer isso aqui, a gente vai agrupar por ano, somar, é, qual que é o total de área desmatada até cada um daqueles anos, né? E aí eu estou só renomeando aqui a coluna, vou até botar isso para baixo para a gente conseguir. Então show, a gente tem aqui para cada ano qual que qual que foi o total é, a área total desmatada, né? E aqui só para só para a gente mudar o nome dessa coluna para o gráfico, né? Para ficar mais bonitinho. A gente vai chamar essa coluna agora de área total de matada, quilômetros quadrados. E aqui vou fazer um exemplo rápido com o Plotly. É, para quem não conhece, o Plotly é uma biblioteca uh, de visualização para o Python. E particularmente ele é uma biblioteca uh, divertida aqui, porque é simples de usar né, essa, esse Plotly Express. É, e ele é interativo, então você pode passar aqui o seu mouse e você consegue ver exatamente qual que é cada uma das informações. Então, eu acho isso particularmente divertido. Assim. Nada contra o matplotlib, Plotly, já usei bastante, mas gosto bastante desse aqui. Então, aqui, basicamente, a gente cria, uh, a gente importou, né, o, o Plotly. E aí, a gente criou um gráfico de barras. É, depois, eu posso até deixar aqui para vocês a documentação. Vou até deixar aqui a documentação. Depois eu o blog GitHub. É, para quem quiser ver outras funções, né, tem N uh, visualizações diferentes que você pode fazer com, com o plot, inclusive mapas também funcionam aqui. É, então, a gente está passando aqui qual que é a coluna, qual que é a, a tabela né, que a gente quer pegar os dados, que é essa daqui, qual que vai ser a coluna referente ao eixo Y, lembrando que a gente trocou de nome aqui, um, qual que é o texto, o texto é basicamente o texto que vai aparecer aqui junto, né? Toda vez que eu fizer um over aqui. É, e qual que é o título desse nosso gráfico? Vou chamar aqui: Aumento de área total de matada em quilômetros quadrados na Amazônia Legal de 2000 a 2019. Então, a gente consegue ver qual que foi essa tendência, né? Desde 2000 até o ano de 2019. Então, legal. E aí a gente pode, inclusive, enfim, depois ver qual foi o percentual de aumento, várias coisas que vocês podem explorar aqui. E também colocar nesses gráficos. É, e também quais, efetivamente, foram os municípios que tiveram a maior área desmatada, né? Quando a gente coloca até 2019, a gente está dizendo que a gente vai avaliar o ano de 2019, né? Então, lembrando que esse valor que aparece para 2019 é o valor já de total de área até aquele ano. Então, a gente está olhando para o total que já foi acumulado, né? é, Então, a gente vai criar esse, essa tabela de ranking de municípios, né? 2019. Que basicamente, é, basicamente a gente vai pegar, na mesma lógica que a gente estava fazendo antes com incremento, mas aqui a gente vai é, ordenar pela coluna de desmatado, que é a área de desmatado. Então a gente pega a nossa tabelinha do PRODS é, no ano de 2019, que é o ano mais recente, ordena pelo, pela coluna de desmatado, de ordem decrescente, e pega aqui nesse exemplo, eu estou pegando os 15 primeiros, vocês podem escolher quantos vocês querem colocar. Sugiro não colocar todos os municípios, que senão a visualização vai ficar bem poluída. É, mas, nesse caso, a gente vai pegar os 20 primeiros, os 15 primeiros, desculpa. Vou rodar ele separado. É, e aí, a gente tem essa nossa tabela, que tem o nome do município, né, que a gente selecionou essa coluna, e é, o total de área desmatada é, até 2019, né, dos 15 municípios que tiveram uma maior área de matada é, até aquele ano. E aqui a gente só, de novo, está redefinindo o nome das colunas aqui, né? Do município e área de matada, para o gráfico mesmo, assim, questão estética. É, e aí a gente vai fazer esse mesmo gráfico de barra, só que agora a gente vai fazer ele. É, e é simples assim, né? Ao invés de eu fazer ele aqui na vertical, eu vou fazer ele na horizontal, que eu acho que é um pouco mais fácil de verificar, você pode também uh, é, passar qual que é o tamanho que você quer desse gráfico, né, isso daqui vai dizer qual que é a altura, você pode passar também a largura, que é o width, uh, e aí a gente passa o título, qual que é a coluna x, qual que é a coluna y, o texto que vai aparecer, né, uma vez que a gente passa o, o mouse, e a gente tem também um gráfico aqui agora na horizontal, é, com as nossas informações aqui dos principais municípios com área desmatada, né? então mais uma vez a gente vê o Pará em alta, as <risos> cidades né, do Pará, mas também porque é como né, a, a, própria, a própria área da Amazônia legal ela se é, ela se distribui né, também pelo, pelo país. Então a gente tem é, em primeiro lugar aqui a cidade de São Félix no Xingu que teve ah, 19 mil, 19, mais de 19.200 quilômetros é, quadrados de área desmatada até 2019. E, particularmente, é bem mais que os outros, né? se vocês conseguirem ver aqui, tipo, é quase o dobro do segundo lugar, que seria Porto Velho, né, de Roraima. É, vale também poder enxergar isso aqui em percentual. Então, por exemplo, a, a gente pode uh, chegar e pegar essa coluna, né, desmatado, que seria essa coluna aqui, e ao invés de olhar só para a coluna desmatada, a gente divide a coluna desmatada pelo total de área que existe naquele município, aí você consegue ver se efetivamente o São Félix do Chigur, que teve maior área desmatada da 2019, é aquele que teve maior percentual, né, então, é dentro do total de área que ele tem, será que foi, isso significa 10%, 20%, 5%, é, se vocês quiserem, depois a gente pode até colocar isso aqui, é, e achei legal da gente trazer. Eu deixo aqui também alguns desafios para vocês fazerem ó, ao longo do tempo. É, mas achei legal também de trazer hum, outras bases né, que a gente pode observar. Então, para além dos dados de desmatamento, como eu falei, a gente tem os gases de efeito estufa, é, a gente tem o um mapa biomas, que estão dentro do meio ambiente, e na linha de agropecuária, a gente tem a pesquisa de pecuária municipal e a pesquisa. Agrícola Municipal, se eu não me engano, uh, são duas, são duas, são duas bases que são produzidas também anualmente, é, e aqui do IBGE, né, no caso da pesquisa pecuária municipal, ela fala sobre os rebanhos, é, e quantitativo de rebanho e produção também da, da, da atividade é, pecuária, né, nos municípios, a gente vai usar essa, essa tabela de efetivo de rebanhos para pegar o quantitativo e, e, de alguma forma, ver se existe uma relação aí entre é, o, as áreas que tem maior quantitativo de rebanho bovino, porque, acho que, nesse caso, eu especifiquei o bovino para a gente é, ter uma noção de um aspecto, mas vocês podem fazer para outros também aqui que tem, é, se existe alguma relação entre as áreas são mais matadas com a... Né? A produção e atividade pecuária, é, enfim, aumento de área para rebanho, coisas desse tipo. Então a gente vai é, pegar essa base e aí eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente da, da outra que a gente fez, só para mostrar que vocês também podem fazer isso. É, então, nos outros casos, a gente estava usando a função table A função table ela necessariamente pega todo o conteúdo daquela tabela, né? Então, você não tá filtrando nada dela. Eu vou até ver se eu... que eu acho ela aqui de novo? Vou mostrar para vocês. Hum, tá. é a o que a gente fez, né? A gente fez um read table, a gente passa um dataset, table, é, e aí a gente baixa a tabela. O que a gente pode fazer, né, que foi uma coisa que a gente fez aqui, é passar um limite. Só que esse limite, ele... ele não tá filtrando exatamente essa tabela, ele só tá falando, ah, beleza. Dado que você quer só 10 linhas, eu vou pegar as 10 primeiras linhas. Mas se você quisesse só as linhas é, de 2019, por exemplo, isso você não estaria colocando aqui. Imagina que você pode ter uma base que é muito grande e é, você não quer carregar todos esses dados no seu ambiente. Você quer só uma parte dos dados, que é o que a gente vai fazer agora. Você pode fazer isso usando o SQL. Isso aí, para quem já está um pouquinho mais familiarizado, é mais fácil, mas o SQL é uma linguagem muito, muito simples e... Assim, sugiro é, para todo mundo que sabe Python, ou quem está aprendendo Python aqui, aprender SQL. Uma das linguagens mais fáceis, é, para quem, quem quer mexer com dados, inclusive, é muito importante de saber. É uma das linguagens mais fáceis que tem. É, a sintaxe é bem amigável assim, com as pessoas. É... E aí, o que a gente vai fazer é passar, ao invés da gente... Opa, não lembro o nome aqui. Ao invés da gente uh, falar, me dá todos esses dados dessa tabela, a gente vai passar uma consulta, uma query, uma requisição. Então, é, a gente chama de query essas consultas, né? E a gente pode passar filtros específicos nessas consultas. Então, é, o que a gente está dizendo nessa query aqui, né? A gente está falando, selecione asterisco, significa tudo que eu posso passar uma coluna só, eu, ah, eu só quero a coluna município, e aí ele só vai baixar a coluna município dessa base. O from me diz qual é a base que eu estou baixando. Então, aqui é do projeto, né, que é que você precisa especificar qual é o projeto. Projeto base dos dados, ponto, é, o ponto significa que eu estou falando de outra entidade aqui, né? então, aqui agora a gente está falando de qual que é o dataset, ou conjunto de dados, BR, BG, PPM, e qual que é a tabela, efetivamente, que eu estou querendo puxar, que é efetivamente os rebanhos. Eu vou mandar de novo para o All. Mas eu poderia, tipo, por exemplo, também falar, ah, eu só quero, eu só estou interessada na coluna de quantidade de rebanhos, eu não estou interessada em todas as colunas, então eu posso passar ela aqui. E como vocês viram antes, a gente consegue ver quais são as colunas dessa base, né? Eu vou até fazer isso de novo aqui, para a gente dar uma olhadinha aqui. Para a gente dar uma olhadinha antes de, de baixar a base, para relembrar, né? Então, a gente consegue consultar aqui, e aí sabendo agora o dataset é esse. O dataset é IBGE-PPM, que é PPM de Pesquisa Pecuária Municipal. E a tabela é a tabela de efetivo rebanho. E aí a gente tem aqui quais são as colunas, né? Então, tem a coluna de município, ano, tipo de rebanho e quantidade de animais. Show! É basicamente o que a gente precisa, a gente não precisa filtrar nenhuma delas. É, só que eu quero só os dados de 2019, nesse caso, por exemplo. Então, eu já posso fazer esse filtro aqui direto na minha query, sem ter que primeiro carregar a base do Python, ou fazer o download dela, e depois selecionar só os dados de 2019. Eu posso fazer isso aqui. Ou eu posso selecionar um, um município específico. Posso fazer, esses são os, os mais básicos de SQL, até os mais avançados, que é já fazer todo o cruzamento das bases, os merges que você precisa, você já faz em SQL. É muito bom aprender a fazer isso porque te salva muito tempo, porque às vezes demora para fazer isso em Python. E SQL é muito rápido de fazer, porque a linguagem ela foi feita para isso. É, então, sugiro bastante às pessoas que quiserem se aprofundar mais em dados mais pesados, bases maiores, assim, que eu digo maiores, bem maiores, e cruzamentos grandes de dados, aprender um pouquinho de SQL também, que é sempre bom. Então, beleza. A gente vai passar essa query aqui. Funciona do mesmo jeito read table que a gente tinha antes, agora um read sql, ao invés da gente passar qual que é o conjunto de dados e qual que é a tabela, a gente não precisa mais passar, porque isso já vai estar especificado na nossa query. A gente só precisa passar a query e, lembrando, né, o nosso projeto é, de referência para ele saber de onde que a gente está puxando os dados. Então, show. Porque, por exemplo, esses dados aqui vão desde 1974, né, que eu botei. E a gente não quer carregar todos os dados desde 1974. Vocês podem depois querer em algum momento para explorar é, como que foi essa evolução. Mas aqui a gente só quer esses dados de 2019. Que você vê que já é bastante coisa, né. Já são aqui 55 mil linhas. Porque a gente tem diferentes tipos de rebanho. Tem cinco. Tem pelo menos 5.500 linhas para cada tipo de rebanho. É, então, a gente... Busca aqui, a gente tem o um info né, das informações, qual é o ID, tipo de rebanho a quantidade de animais. E a gente pode dar uma olhada nessa tabela. Então, tipos de rebanho, vamos ver aqui quais são esses tipos. É, então, a gente tem ovino, bovino, equino, tem vários aqui que vocês quiserem explorar. A gente vai olhar especificamente aqui para o bovino para fazer esse cruzamento dos dados. Então, a gente filtra aqui primeiro os dados uh, que o tipo de rebanho é bovino. E... Vamos fazer um merge dentro dessa própria uh, tabela. A gente vai pegar os dados de desmatamento, né, que é o df_prods, é, pegar uh, as colunas de ano e de município, município f que foi aquela que a gente criou, né, é, para ter o nome do município junto com o f, qual foi o total de área desmatada. E a gente vai fazer um merge nas colunas usando as colunas de de município e ano. O inner aqui diz que eu só quero pegar os que estão em ambas ao mesmo tempo. Então, isso significa que a gente vai estar tá filtrando como essa base da, da PPM só tem dados de 2019, a gente necessariamente só vai pegar os dados de PROD de 2019, porque tem que estar tá nas duas bases ao mesmo tempo. Então, show. A gente junta e tem uma tabela única com os dados aqui de cruzamento, é, em que a gente vai ter para cada município, nesse caso, Alta Floresta 2, né, de Rondônia. É... A gente vai ter uh, qual que é o tipo de banho, todas as informações que a gente já sabe, qual que é o quantitativo de, de boiada né, que a gente tem lá, e qual que é o total de área desmatada. Então, vamos dar uma olhada nisso, né? É, a gente vai fazer, basicamente, para a gente tentar ver alguma relação, a gente vai criar um gráfico em que o eixo x vai ser aqui a quantidade de animais, e o eixo y vai ser o total de área desmatada. E, é, tô até criando aqui, depois enfim, vocês podem olhar com mais calma, mas tô até criando uh, uma linha de tendência, né, a gente ver uh, se existe alguma relação aí entre esses dados, é, no caso linear, né, que a gente está vendo pelo ordinary least square error, acho que é assim que se fala, que é mínimos quadrados, enfim, tem outro jeito de fazer. Mas esse aqui é só para a gente ter uma linha ali que, que observe a tendência desses dados. E vamos só aguardar ele funcionário. Beleza. Então a gente tem aqui esse nosso gráfico em que a gente tem, lembrando, o eixo X é a quantidade de rebanho bovino, eixo y é a área total desmatada. Né, que a gente tem no. Para cada município, cada bolinha é um município. Então, é, ah, a gente tinha até que ter botado esse, o que, que era cada município. Né? Mas enfim, você pode colocar aqui no text. Depois botar text igual a município F. Possivelmente isso funciona. Aí depois a gente pode botar para não ter que carregar de novo. É, e aí, beleza, a gente tem essas informações aqui, tem uma linha de tendência aqui que indica uma correlação positiva, é, mas sempre cuidado de fazer essas coisas. Se vocês quiserem, para aqueles que são mais da galera de estatística e quiser ver efetivamente os detalhes dessa, é, dessa regressão, se você salvar, porque antes a gente estava só rodando o, a nossa, o nosso gráfico, né? A gente já rodava aqui direto não atribuía nenhuma variável. Se você atribuía uma variável fig aqui, por exemplo, é, aqui eu só mudei os eixos. Que esse aqui é um outro jeito da gente, né? Mudar o, a nomenclatura aqui dos eixos, ao invés de ter que mudar o nome da coluna. Mas, enfim, se você uh, salvar ele numa variável quando você fez uh, essa regressão, você consegue puxar os resultados dessa variável. Então, aqui tem um pouquinho dos resultados: qual foi o R? Mas nesse caso, ele fala, ó. É melhor você tomar cuidado que pode ter alguma multicolinearidade aí nos dados, e muito possivelmente tem. Pode ter um terceiro fator aí envolvido também, mas vocês podem depois olhar isso aí com um pouquinho mais de calma para a galera que gostar mais da, dessa parte que eu curto também, né? Da parte estatística. É, show. Anne, a gente tem mais alguma pergunta que você queira colocar aqui para Tem. Tem duas perguntas. É, a Rosa já pergunta se depois vai compartilhar o código no GitHub, se pode compartilhar. Perfeito, posso. E... Já está, inclusive, eu acho. Uh, depois eu vou passar o link para vocês, mas ele já está. A gente tem um, um repositório da própria base dos dados uh, que tem. Todas as análises que a gente já publicou estão aqui. E aí tem o link. Geralmente elas vão para o Twitter, né? Ou, enfim, se algum texto está aqui no nosso tutorial e tal tem todos os códigos aqui eu vou eu vou depois botar aqui na tabela direitinho mas já tem aqui a pastinha Escola de dados que é de onde eu estou inclusive eu estou editando tudo isso é, local nessa pastinha então depois vou atualizar tem a pergunta do Fernando que diz você aparentemente vocês né do BD tem aparentemente tem boas práticas de governança de dados vocês pensam em oferecer serviços de consultoria nesse sentido Legal, isso é uma ótima pergunta, cara. Porque, assim, a gente, acho que até um momento eu podia pegar um cafezinho, assim, para tomar. É, a gente começou com essa parte de estruturação dos dados, efetivamente, há pouco tempo, né? Então, tem, sei lá, não tem nenhum ano que a gente está nisso. É, a gente a está gente tentando, ao máximo, agora, deixar isso tudo muito bem estruturado. É, a gente já... Toda a nossa estrutura, é, efetivamente, que roda por trás, e uh, a configuração que você tem para subir um banco de dados no BigQuery, é, para você fazer, uh, para você preencher todas essas configurações que a gente colocou, tudo isso já está, é, vou até mostrar aqui, já está disponível, é, open source total aqui. Para as pessoas que quiserem é, copiar essa estrutura inteira, ela está aqui. Tipo, não tem nenhum problema de usar. Porque eu mostrei para vocês as nossas funções do Python de requisição de dados, né? Só que a gente tem todas as outras funções, tem todo um conjunto aqui. Vou mostrar aqui nos outros. Tem todo um conjunto aqui de funções, é, que são essas classes de gerenciamento efetivamente de dados. Então, a gente tem as classes uh, que já fazem o upload de dados para storage, de você criar um dataset, iniciar um dataset, tudo isso que você tudo isso que você faz aqui já gera os arquivos de configuração para você preencher todas as informações. Então a gente já tem isso público para qualquer pessoa que quiser efetivamente é, fazer isso né, na, na vida. E, tipo ah eu quero eu quero usar essa estrutura da base dos dados aqui na meu na minha organização. Já tem isso público e pode falar com a gente no Discord inclusive para enfim é, pensar em como colocar isso lá e tal. É, mas a gente já pensou em ter alguns serviços um pouco mais estruturados de, tipo, trabalhar manutenção e tal. Pode ser que isso aconteça. Não sei se vai ser muito a linha de para onde a gente vai caminhar. Isso é, inclusive, uma grande discussão que a gente está tendo agora de enfim, planejamento estratégico, todas essas coisas que agora acontecem né, quando o negócio fica sério. É, de se a gente vai trabalhar mais com isso, se a gente vai trabalhar mais com análise de dados, produção de indicadores, coisas desse tipo tá um pouco em aberto, mas a gente dá um, todo o suporte as pessoas que quiserem reutilizar essa infraestrutura, tipo, total. E aqui na nossa documentação, inclusive, eu acho que, deixa eu ver se tá no colaborar, aqui na nossa documentação, inclusive, tem todo o passo a passo de como que a gente faz é, essas, a é, nossa metodologia, tudo isso aqui. Então, por exemplo, para as pessoas que sobem dados, né, isso aqui é basicamente o que a nossa equipe de, de dados faz, tirando a parte de informar o interesse, né? Então, como que, para você fazer a limpeza dos dados, como que tem que ser a estrutura de pasta, para você pensar qual vai ser a arquitetura, é, quais são as diretrizes de colunas que a gente segue, os valores que a gente segue, está tudo aqui, como que você faz para subir efetivamente os dados né, do BigQuery, é, e aqui as configurações, o que, que você vai ter que preencher de tabela de configuração, então está tudo aqui, inclusive a gente já teve pessoas que colaboraram com a gente, subindo dados. A Ana Paula Gomes, que também deve ser uma parceira aí do Dados abertos de feira, subiu os dados do Dados Abertos de Feira lá no, no GitHub. É, a gente já teve algumas outras pessoas, não vou lembrar de cabeça assim, mas que tipo, se interessaram numa base específica e quiseram subir os dados e tal. E a gente tem todas essas informações aqui para efetivamente deixar isso aberto para outras pessoas que queiram utilizar e para quem queira colaborar também em melhorar essa, toda essa metodologia que a gente tem. Né? Então aqui também tem as diretrizes de como que a gente faz a nomenclatura né, das nossas. É, das nossas tabelas e dos nossos conjuntos de dados, para não ficar uma maluquice depois de um tempo. Então, tem exemplos aqui de como que a gente faz isso, tudo isso aqui, é todas, tanto das bases quanto de colunas, né, que tem aqui um pouco, e a partir dos valores, efetivamente, quais são os valores. É, isso está em construção ainda, bastante, é, e vale até comentar que a gente está num momento agora, eu acho que esses próximos dois, três meses, são bastante momento um de reestruturação em relação a essas coisas. É, porque, enfim, nosso site fica no Secan, né? E é, é muito legal o ele é super útil para a gente. Mas existe uma série de limitações aqui do quanto que a gente consegue é, centralizar todas as coisas da, da base dos dados no site, né? Deixar o site um pouco mais visualmente bonito. Então, a gente está acertando toda a API do Secan para criar um site novo. Então, várias coisas novas vão surgir por aí para melhorar a vida de todo mundo que utiliza a nossa base, e também para a galera que quiser colaborar com a gente. Falei bastante. <risos> Mas acho que eu respondi a pergunta e como um todo. Respondeu e ainda respondeu Show. uma pergunta que, que vinha de Wellington, que era sobre contribuição. Já aproveitou e respondeu. Ah, legal. Já... Um hum. <risos> nossa, exatamente é... isso. Assim. A parte de, de contribuição é bem aqui. Se quiser colaborar, tem aqui um pouquinho. Pode entrar no Discord também, direto, e a gente conversa por lá. É, acontece bastante também de Muita gente que entra lá pelo Discord Eu acho que a gente já está com umas Quase 300 pessoas lá no Discord Obviamente não é todo mundo ativo né? Mas enfim, tem bastante uma galera ativa Que, que conversa lá sobre os dados Com a gente e tal, sobre infraestrutura Tem os times específicos né? Para a galera que quiser aprender também Muita gente, acho que isso é super importante de falar é, Acho que a gente tem algumas pessoas que hoje em dia são pagas, que é principalmente assistentes, né, que a gente tem de, de dados e tal, é, mas a grande maioria das pessoas é voluntária. Então, eu estou voluntária, João, Ricardo, todo mundo que administra é voluntário, e tem vários outros voluntários dentro dos times, é, e a gente está sempre recebendo pessoas voluntárias, então, quem quiser aí também aprender um pouquinho junto com a gente, pode... É, entrar que sempre tem tarefa sempre tem coisa para aprender e a gente está super disposto de ter mais gente aí no time. massa é, a gente já tá com estourou o tempo um tempinho aqui Desculpa. então queria que, não foi muito foi, bom é, eu vou fazer a última pergunta do Wellington e aí tu já na resposta tu já é, dá tuas palavras finais o que tu quiser falar aí para gente e já te agradecendo também, agradecendo a Adriano, a Isis e a Edline, que eu não falei no começo, mas estava por aqui também, mandando os links e respondendo o pessoal. É, reforçar que vai estar disponível em alguns dias esse material, para quem estiver vendo do YouTube, poder, quem estiver assistindo, rever, né agora, e o pessoal que for chegando em, em outros tempos. E agradecer a todo mundo que chegou aqui, pessoal do, da membresia, pessoal da, da aula de, do curso de jornalismo ambiental, e é isso, foi um tempo muito bom, muito obrigada Fernanda, Legal. foi muito massa mesmo, será e estivou a ver mais coisas e a trabalhar <risos> com os outros dados da base de dados. Legal, Sim, a ensinio. pergunta é do Wellington, é, qual é o critério para unificar, quer dizer, ele começa com uma fala dizendo que vê que cada é. instituição tem sua nomenclatura própria para os mesmos dados, qual é o critério para unificar as nomenclaturas? Legal. É, a gente, a gente olhou um pouco do que as pessoas faziam, mas concordo com você, tem muito essa questão de cada um faz um pouco, né, o... cada um faz um pouco diferente. Então, o que a gente fez, assim, de nomenclatura, a gente tentou falar qual que é o mínimo possível que a gente precisa. Que a gente começa do mínimo e depois, se precisar complicar, a gente complica. É... Mas é... a gente definiu algumas coisas, principalmente dos tipos de tabelas que a gente sobe, né, então a gente, como a gente sobe, a, a maioria das tabelas que a gente começou a subir são tabelas que são mais séries históricas, são dados demográficos, socioeconômicos, coisas desse tipo, é, a gente priorizou por essa questão geográfica, então vocês podem até ver aqui, é, tem aqui as diretrizes específicas, mas a gente, tem, é, a gente tem essa estrutura em que a gente começa com o que, que seria a abrangência geográfica dessa, dessa base, né, então, no caso, a grande maioria lá da BD são todas, começam em BR, que seria a sigla do país, é, depois Estado, e aí se tiver cidade, cidade, né, e aí depois você vem o um nome da instituição, então, IBGE, de onde é aquele dado, é, IBGE, Ministério da Agricultura, ou coisas desse tipo, sempre em sigla, e depois, o que, que é exatamente aquela tabela? E pode ser tanto o nome da tabela, quanto alguma descrição específica que fale sobre aquela tabela. E aqui é, é, é um pouco de bom senso, né? Para também não deixar 100% amarrado. Mas é, isso está funcionando bastante para a gente. Tipo, até agora a gente não chegou em nenhum caso que fosse muito, é, muito divergente dessas coisas. Isso daqui é, lembrando, né? para o conjunto de dados. E aí, para a tabela, tipo, por exemplo, se a gente tem é um conjunto de dados que é, tem dados de diferentes níveis geográficos. Geralmente, o que a gente faz é, tipo, ah tem dados para município, tem dados para estado, dados para tal coisa. E a gente pega todos os dados que são de municípios e chama o nome da tabela de município. Municípios. Tipo, desmatamento municípios. Para deixar o mais simples possível para a pessoa também é, não ter muito mistério de quando for usar aquele dado. Então, a... Grande parte do, da padronização tá aqui, né, do que a gente faz. Alguns pequenos casos a gente abre uma discussão lá no próprio Discord mesmo e a gente chega é, a alguns critérios, mas tá bastante aqui do, do, das informações. Show. E aí, Ana, eu já posso finalizar uh, as questões aqui? Já sim, pode falar. Show, beleza. Gente, eu queria agradecer bastante. É, eu acho que, assim, a base dos dados é com certeza um sonho se tornando realidade para mim, o pessoal que, assim, começou a fazer, assim, a parte, principalmente do banco de dados, né, que a gente criou. É, é muito, muito legal ver a galera utilizando, como eu falei, porque a gente faz isso total, hoje, por amor, assim, é, mas é isso, o que a gente quer mesmo é facilitar a vida de todo mundo. É, então sempre que vocês usarem ou se tiverem alguma dúvida de como usar também falem com a gente é, e deem também deem feedback sobre como que está sendo se teve algum problema alguma coisa assim é, porque isso é para vocês é para a comunidade é para a gente também porque facilita bastante é, a nossa vida particularmente <risos> é, e a gente sonha aí em, em algum momento aí no futuro talvez um futuro próximo virar referência é, em relação a acesso a dados de qualidade, né, e eu acho que a gente está caminhando certinho, por enquanto, para chegar nesse lugar. É, enfim, queria agradecer a todo mundo da Escola de Dados, da Openology, é, Anne, em especial, por estar aí o, esse, esse tempo todo aí com com a gente aqui no, no webinar, né, fazendo a moderação, Adriano, que fez o convite, é... E, enfim, espero que a gente também abra mais frentes aí juntos, na parceria e tal. É, e qualquer dúvida, a gente, podem me contatar. Eu deixei aqui. Aqui tem o contato, a base dos dados, esse é o nosso e-mail oficial, mas podem chamar a gente no Twitter, pode entrar no Discord chamar a gente, pode entrar, enfim, qualquer mídia social ou qualquer coisa assim, a gente sempre responde rapidinho. É, então, fiquem à vontade para falar com a gente. É isso, gente. Obrigada. Beleza. Valeu, Fernanda. Valeu, pessoal. E até o próximo webinar. Valeu. Boa noite, gente. Tchau, tchau.